Ataque do Benfica. o gol do Green. Chama o Green agora, gente. Chama o Green. Cruzamento e... Gol! Olá, soldados. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Júnior Moreira falando com vocês aqui. Criador do Tropa Milionário. O maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Bom, soldados, olha só. Eu tomei uma decisão que eu quero comprar para mim um iPhone. 14, exatamente, quero comprar um iPhone 14 Pro Max, é aquele novo que lançou que é uma cor roxa, né, e aí eu decidi que eu quero fazer isso como? Através das entradas da Best 365. hoje eu quero ganhar uma grana através da Best 365, eu quero filmar isso para vocês e quero ir lá comprar esse iPhone hoje, eu tenho um brother meu que trabalha numa loja, ele, ele é sócio de uma loja que vende iPhones, e ele já me passou o esquema aqui. Neste momento eu estou gravando com o meu iPhone 13 Pro Max. Eu tenho o 13 Pro Max, que foi o último que lançou até lançar o 14. E aí o que acontece? Nós combinamos o seguinte. Ele me cobrou aqui um valor de 2.700 na volta, né, na troca aí do meu iPhone 13 Pro Max para pegar o 14 Pro Max roxo. Então a meta do dia é fazer, basicamente falando aí, 2 reais hoje na Best 365 com as entradas do meu grupo. Da Tropa Milionária. Se você não conhece o Tropa Milionária, primeiramente falando, vou deixar um link aqui na descrição para você com todos os detalhes. E vou deixar o meu WhatsApp aparecendo aqui para você também, tá? Inclusive, nós atualizamos a tropa, a área de membros dos alunos. Vou colocar um vídeo mostrando rapidamente para vocês aqui a área de membros hoje para os alunos. Está aparecendo mais a Netflix, tá? E vou deixar aqui para vocês um link na descrição do vídeo, que vai os quatro grupos inclusos, incluindo o grupo que eu mando. As entradas filtradas, que são as entradas que eu pego pra mim Beleza? Mas enfim, olha só, tô chegando no meu escritório Assim que eu chegar lá, eu vou ligar o meu computador Vou botar na Best 365 E nós vamos acompanhar algumas entradas aí Se tiver alguma boa oportunidade, nós vamos pegar algumas oportunidades lá do meu grupo E nós vamos tentar bater essa meta E buscar esse iPhone ainda hoje Ainda hoje, soldado Nós vamos buscar esse iPhone se Deus quiser Fechou? Então vamos embora Seguinte, soldado, cheguei no escritório aqui agora Ó, eu confesso pra vocês, ó Tô comendo uma marmita que eu pedi aqui de almoço, tô aqui com o Análise aberto. E seguinte, ó, o nosso bot mandou uma entrada aqui na Superliga, minuto 46, que vai começar aqui, ó, tá vendo, minuto 46, tá? Ela tá batendo num padrão que nós chamamos 2xL1. Isso daí eu vou explicar talvez mais aprofundadamente para os alunos mais para frente, tá? Só que é um padrão que está batendo e esse padrão ali tá muito forte. Então, eu vou pegar essa entrada aqui agora no minuto 46, tá? Vamos ver como é que tá na bet aqui neste momento. Ó, vamos aqui na Superliga. Já está no minuto 43. Vai começar agora o minuto 43 ainda. Vamos olhar aqui, ó. Minuto 46. Tá, a odd está 1.90. Minuto 49, 2.20. Minuto 52 está 2.20 novamente. Minuto 55 está 2.10, ok? Uh, bom, vamos lá. Seguinte, ó o site de análise ele é importante por isso. Você consegue mensurar mais os resultados. Você consegue mensurar mais o que pode acontecer nos próximos jogos, ok? Então, assim, vamos fazer uma entrada aqui no minuto 46. Eu preciso, para comprar o iPhone 14, R$ uh, 2.700. Então, nós vamos tentar fazer esses R$ 2.700 aqui agora em duas a três entradas, OK? Deixa eu ver como é que tá é o jogo do minuto. Aqui, ó, o jogo no minuto 43, 0, a 0. Se o jogo no minuto 43 não sair gols, é ainda melhor para mim, ó, 0 a 0 em Mas eu já vou colocar aqui já o valor da da aposta no minuto 43, tá? É, no minuto 46, ó. A odd aqui, deixa eu só deslogar, deixa eu fazer o login novamente. A odd aqui está 1.90 nesse jogo, tá? Vamos voltar aqui, peraí, porque o jogo pausou. Tá 1 a 0 agora o jogo do minuto 43. Deixa eu clicar aqui, ó. Jogo do minuto 46. A odds está 1,90. Vamos tentar buscar uma média de mil reais de lucro nessa partida aqui. Tá? Então nós vamos colocar aqui, ó. R$ 1.100 para dar mil de lucro. Vai dar R$ de lucro. Vamos colocar R$ Vamos ver o que, que vai dar aqui, ó. R$ vai dar R$ 900 de lucro. Coloca R$ 1.050, então. Opa. Aí, ó. R$ 1.050 para dar ali basicamente. É, dois, é pra dar o que? Mil reais de lucro, né? Basicamente falando Vamos lá, agora, deixa eu ver se o jogo Já acabou Cadê? Já acabou, o jogo terminou O jogo do minuto 43 já terminou Vamos ver quanto que terminou aqui Terminou um a um teve ambas marcas nele, tá? A entrada nesse jogo aqui do minuto 46 É em ambas marcas também, tá bom? Então vamos ver o que que vai dar Enquanto isso, não repara não, vou dar uma Vou comer que eu tô com fome pra caramba eu Cheguei tarde aqui no escritório, galera Tô numa fome danada. A BMW tá lá fora, deixa a BMW na rua. Porque o estacionamento aqui do escritório tá, tá, tá interditado. Tive que parar a BMW na rua. Mas enfim, vamos. Faltam 50 segundos ali, hein? Agora eu começar, eu te mostro. Duas horas depois. Ó, soldados, acabou de começar o jogo. Vamos aumentar um pouco o vo... Ó, um gol! Um gol! <risos> um gol já foi, soldados! Se o Manchester City, que é o time de azul, claro, fizer um golzinho, a gente já ganha já, ó. Já fazemos mil reais aqui de lucro, basicamente, tá? Ó, e o ataque é do Master City. Ah, o goleirinho pegou agora, hein? Outro ataque do Master City, ó. Vamos ver! E <risos> Paga, Bete! Green! De primeira, pai! De primeira! Já foi, 900. Olha lá, só de reais de lucro, né? Ó, já foi de primeira. Segura. O jogo ainda não terminou, que eu vou mostrar o resultado aqui para vocês, tá? Deixa só o jogo terminar aqui. E olha aí, soldado, ó. O jogo acabou de acabar. Aí, ó, primeira entrada, R$ 1.050. Foi de primeira, foi tiro seco, né? Que é o famoso jogo que bate lá de primeira. Voltou ali R$ 1.004,54 de lucro. Lembrando, nós precisamos de R$ 2.700. Ou seja, falta mais. Vamos arredondar mais R$ 1.700,00. Então o que eu vou fazer, tá? Deixa eu ver como é que tá o site de análise aqui E como tá as entradas lá do nosso bot, tá? Do, do Tropa Milionário Vou dar uma acompanhada aqui agora Vou esperar, na hora que eu for pegar mais uma entrada Eu vou documentar aqui pra vocês, beleza? Não, e olha só que loucura, só pra vocês terem uma noção, ó Da assertividade do nosso bot Neste exato momento, no nosso grupo VIP Olha isso daqui Nós estamos com 40 greens seguidos 40 greens consecutivos, tá? Uma sequência absurda de greens, ó Aí eu te pergunto, como que não bate meta? Como que não ganha dinheiro assim, velho? Me explica, sério mesmo. Como que não ganha dinheiro? Por isso que tem hoje, olha, 3.500 assinantes na tropa, mano. Não tem como, velho. Se você for esperto, você bate meta todo santo dia, ó. E estamos aqui com 40... Aliás, já passou, ó. São 42 greens seguidos. São 42 greens consecutivos, na verdade, ó. Eu falei 40, já, já teve mais. São 42 greens consecutivos. Então, assim, mano, é simplesmente absurdo. E o robô mandou uma entrada, ó. Mandou uma entrada na Superliga novamente. Mandou mais uma entrada na Superliga, vamos ver aqui como é que tá a Super aqui no campeonato, como é que tá aqui no site de análise. que acontece aqui ó, a Super pagou muito na linha de baixo agora, tá vendo? Olha, teve muitos jogos, ambas marcam, na verdade foram mais jogos em ambas marcam do que jogos em ambas, né? Ou seja, é bem tendente da, dessa linha de cima, agora ela dá uma segurada um pouco maior, como foram essas linhas aqui de baixo, ó. Tá vendo? Então vamos ver. Eu vou acompanhar o jogo do minuto 1 um ali e vamos ver o que, que eu faço aqui. Olha aí, soldados. Ó, como eu falei, né, o robô mandou a entrada na Super aqui, ó. agora no minuto 4. E aqui na BET vai começar o jogo agora. Acho que falta alguns segundos, ó, 30 segundos para começar o jogo. A odd é 1,90. Nesse jogo aqui, vamos tentar lucrar agora uma média de 700 reais. Ok? A gente precisa de 2.700, né? Já lucramos 1.000. Vou colocar aqui 800 reais. Tá ali, ó. reais. Vai voltar o total ali, 1.527. E 70 centavos, ok? Seguinte, soldados, o que acontece? Como eu falei, essa linha aqui, ó, analisando aqui no site de análise, como a linha de baixo pagou muito, ela tá um pouco perigosa, tá? Mas eu vou botar fé no meu robô e vamos ver se vai dar ruim nessa entrada aí, tá bom? Vamos acompanhar. Deixa eu ver quanto tempo falta para começar o jogo aqui. Ó, faltam sete segundos para começar o jogo. Então eu não vou nem cortar o vídeo não, vamos esperar já começar de uma vez aqui pra gente, tá bom? Ó, um segundo e... Começou, vamos ver. Vamos ver se é mais um ambas. para então, é mais um ambas marcam aí para gente buscar o iPhone 14, hein? Gol! <risos> já foi um gol. A gente precisa de um gol do Benfica. Nós precisamos de um gol do Benfica agora. 2x0, ó. 2x0 para o Celtic. E se o Benfica fizer um golzinho, que é o time que está de vermelho, nós já faturamos essa aposta também, soldados. Ó, ataque do Benfica. E... Negou o goleiro, quase hein? Vamos ver, ó, outro ataque Do Celtic agora Para fora também Vai terminar o primeiro tempo agora ó. Primeiro tempo vai terminar 2 a 0 para o Celtic A gente precisa de um golzinho Do Benfica hein? Vamos ver se são um golzinho para a gente bater de primeiro novamente ó. Começou Com o um ataque de quem? Ataque do Benfica Para fora esse cruzamento ali, ele é meio manjado já. Ele, dificilmente o jogador faz o gol. A bola sempre passa direto ali, ó, na maioria das vezes. Vamos ver. Agora ataque do Celtic novamente. E para fora. Ataque do Benfica. Olha o gol do Green. Chama o Green agora, gente. Chama o Green. Cruzamento e... Gol! Paga Vou até correr Paga! Eu vou comprar o iPhone 14, mano Falta mais mil Vamos tentar fazer mil e mais uma entrada Vamos tentar fazer mais nenhuma entrada, soldado, só uma Só mais uma pra gente buscar o iPhone 14 Lá com o Felipe mano, Aqui, ó Vamos usar pra vocês no grupo, ó Olha lá Entrada, cadê a entrada? Super, minuto 4, ó O robô ainda não atualizou Mas aqui você pode ver pelas comemorações aqui dos alunos, ó que Já deu green, ó Esse aqui também já deu green, com certeza, ó Se você ver pelas reações Cruzão, soldados Então olha aí, soldados, ó Vamos lá, calma Acabou a euforia um pouco, segura a onda Vamos falar sério, ó Estamos aqui, ó, nas minhas apostas, tá? Apostas resolvidas, como você pode ver aqui, ó Duas entradas no momento, ok? E nós fizemos aí já esse valor, ó. Basicamente mil 700 reais aí já, ou seja, faltam mil reais para a gente conseguir inteirar o valor lá para pagar o Felipe de diferença para pegar o iPhone 14 Pro Max. Agora eu vou esperar um tempinho aqui, deixa eu ver como é está o grupo, vou esperar um tempinho novamente. Se assim, eu for pegar uma entrada, vou mostrar aqui para vocês, vou gravar novamente e aí nós vamos tentar pegar, eu vou filtrar bem essa entrada aqui agora para mim tentar bater de primeira de novo. É, na verdade não precisa ser de primeira, né? mas para ser certeira, para a gente já conseguir pegar é, esse iPhone agora de uma vez, fechou? Duas horas depois... Olha aí, soldados. Olha aí, soldados. O Hugo mandou uma entrada lá no grupo da Tropa Milionária. Para esse jogo aqui, ó. Espanha e Uruguai. Começa agora no minuto 10 aqui na Copa do Mundo. Eu tava olhando aqui agora no site de análise e acho que tem tudo para dar bom. Baseado no que a gente estava analisando aqui, tá? Cadê a Copa aqui, ó? A gente fez um padrão que a gente chama de linha 2. Depois eu vou explicar tudo isso também, mas enfim. Que eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Pelos meus cálculos, faltam mais ou menos 900 e poucos ali para bater, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui reais, vai dar 900 a ah, odd é 1.90. Vamos colocar 1050 de novo, igual aquela hora, para não ter erro. Opa, caso que eu coloquei 1500 Eu não lembro exatamente o cálculo exato, não. Vou, colocar... Vou deixar esses 1050 aqui e aí a gente vê direitinho depois se vai passar ou se vai so... Se faltar um pouquinho, aí eu já entero do bolso, não tem problema, tá? Faltam 15 segundos para começar o jogo... Espanha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Espanha e Uruguai. Ai. Mano, tomara que dá green, velho. Tomara que dê green. Daqui, ó. Eu vou cortar o cabelo ali no Jack. E aí do Jack se dá green. Nós vamos lá buscar o iPhone já. Atora, vamos lá. Vamos ver, ó. Começou o jogo, hein? Ataque do Uruguai. Gol. Meu Deus. Um gol do Uruguai no primeiro lance. Agora é a Espanha. E a Espanha que tomou o gol. A Espanha tá jogando em casa. Ou seja... Quando eu gosto quando o time de fora faz gol primeiro, ó Deu bem, um mano Olha lá, ó, já deu bem 1x0, do 1x1 do com dois chutes Fato, mano é o robô mais brabo do Brasil, não tem jeito. Eu tô, eu tô mostrando pra vocês na prática aqui, ó. Que a tropa milionária não falha, mano. Nosso robô é absurdo. É verdade. Absurdo, olha. Já são 48 milhões seguidos. 48 milhões seguidos na tropa, mano. Simplesmente absurdo. Simplesmente absurdo. Absurdo, absurdo, mano. Ah, eu vou comprar um iPhone 14 Pro Max hoje. Vou mandar mensagem pro Felipe aqui, ah, ó, eu vou cortar o cabelo Vou mandar mensagem pro Felipe, que é o cara que tem a loja ali que vende os iPhones Esse iPhone é meu, que é o 3 Pro Max também, que eu comprei, que lançou, comprei com ele também E no caminho pra lá, mano, quando estiver no caminho, estiver dentro do carro, nós vamos trocando uma ideia eu vou mostrar pra vocês, família Aconteceu, vem pra tropa, velho pra... pra quem não sabe como é que funciona a tropa, faz o seguinte, eu vou deixar o link da tropa aqui na descrição Vou deixar o meu número aparecer na tela, pode me chamar no WhatsApp que eu mesmo vou estar te respondendo lá Tá bom? Lembrando que você recebe quatro grupos. Tem um grupo de entradas filtradas, que é o grupo que eu mando as entradas que eu pego pra mim. Então essas entradas que você tá vendo eu pegando pra mim, eu analiso separadamente e mando pros alunos também, tá? Tem um grupo de oportunidade padrão, tem um grupo de futebol real, tem tudo. Enfim, qualquer coisa você me chama lá. Mas enfim, vamos mandar mensagem pro Felipe aqui, aqui vamos embora buscar o iPhone. Fala, galera, é seguinte, ó. Olha onde que eu cheguei, com quem que eu tô aqui, ó. Esqueça tudo. O cara que já me vendeu <risos> 75 iPhone <risos> Você tá doido? Olha lá, ó Olha ó, ó, ó, ó, os dentes do homem Aquilo Ô, ali foi tudo com o iPhone que eu comprei aqui. E foi mais difícil de vender que já teve O cara, ó, <risos> Nossa, pai do céu Aí, galera, ó Olha o que, que eu fui buscar, ó Falei pra vocês Que eu iria ganhar grana hoje Com a tropa Iria buscar hoje, ó Lacradinho Zeradinho, tá, mano? Ó, fechadinho, lacradinho iPhone 14 Pro Max Mais um aqui, ó Viper Faz a propaganda da Vai Fala com mano. você aqui. Você quer o melhor preço qualidade, qualidade é na Vai Pessoa? Pegamos seu telefone na troca. É só arrastar pra cima aqui, ó. Que você vai conhecer a melhor loja que tem da região de Belo Horizonte. E foi difícil eu comprar mano? Nossa, pai do. Eu... Falar com você, velho. Bem que o ditado fala: quanto mais dinheiro o homem ganha, mais pão dura ele fica. Né? Você tá vendo? Nossa, o é, que, ó? Hum, munheca, viu, filho? Ai, é, ai, é, é. mas é isso então, família. Vamos fazer. Grava do seu celular aí. Bora. Vou mostrar pra vocês abrindo aqui, galera. Pode ir? Pra vocês verem. É um adesivozinho, né? Isso. Ó. Esse aqui é o famoso... Adesivo da prosperidade. <risos> <risos> ó. Aí, galera, ó. Olha isso Que trem bonito, hein, mano Cê tá doido Porra, olha os caras aí, ó Ei, mano, boa ou não? não. <risos> é isso aí, família, ó Tá na mão Vou Tirar só esse adesivozinho aqui pra vocês verem E é isso Que trem bonito Só na Viper, mano? Vai pra né, filho? Esqueça tu, <risos> Fala, soldado, cheguei em casa Já é tarde da noite, ó, oito horas da noite Tarde não, né? dia bem cansativo, eu confesso que eu tô com sono já, família. Mas olha só, eu quero mostrar pra vocês novamente agora o iPhone aqui em casa. Olha só, pessoal. Que coisa linda, sério. Eu tô apaixonado por ele, mano. Caramba, é muito lindo. Ainda não configurei, tá? Vou configurá-lo ainda. Mas é isso. Só que para deixar um insight pra vocês, para finalizar tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte. O que eu quero mostrar afinal de tudo para vocês com esse vídeo, que primeiramente falando que o meu produto entrega muito resultado, por isso que nós temos hoje quase 4 mil assinantes, não teríamos quase 4 mil pessoas pagando a mensalidade de um produto que não estivesse gerando resultados, só que você precisa ter metas estipuladas, por exemplo, isso aqui que eu fiz foi uma meta, é uma meta estipulada. Entende? Eu dividi essa meta e pronto, bati a meta. O que, é que eu sempre recomendo? Bateu a meta para. Eu poderia ter continuado lá, tentado fazer mais grana, mas não. Essa era a minha meta. Pronto, bati a meta. Acabou. Então você tem que ter isso estipulado para você, tá? E segundo, te é meio que faz, fazer você enxergar que se você quer algo, você pode conseguir desde que você faça o que deve ser feito, sem afobação sem querer colocar o a, passar o carro na frente dos bois, né? E etc. Se você fizer tratar isso de fato como um negócio, mano, seguindo a risca certinho, você consegue ter um grande resultado. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre a tropa, como eu já falei, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu WhatsApp tá aparecendo aí na tela também. E não esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o seu like e se inscrever para você receber os próximos vídeos em primeira mão, fechou? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu, soldados!